Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos e hoje eu vou apresentar para vocês alguns produtos que chegaram agora, um pouco pela AliExpress. Fiz algumas compras de pontes e tachas da Wilson, então eu vou mostrar para vocês. Uh, isso aqui é a ponte WOV01. comprei pela Aliexpress, ela veio em média 15 dias para chegar no Brasil e vieram todos os parafusos, né? uma Ponte Vintage para extrato ela tem um bloco grande tá? Acabamento, nossa, bem bonito o acabamento dela. Vocês conseguem ver? Esse é o acabamento dela, um bloco grande. E junto com todas as peças né, para fixação. Bom, ela é uma ponte de 52mm, né? Padrão vintage. O bloco. A ponte ela é feita em aço e o bloco em zinco. E é uma série mais simples da, da Wilson, né? é uma série OEM, que a Wilson faz junto com outras fábricas. Tem algumas que são feitas junto com a Gotô. E essa aqui, creio que seja a mesma fábrica que faz as peças da Sung-Yu. Mas é uma. bonito o acabamento de fazer uma substituição numa extrato que eu tenho que ver com aquelas pontas bem vagabundinhas e ela tem um bom peso mais uma coisa importante para falar dessa ponte é que se você reparar bem a alavanca dela não é por rosca ela é por pressão então você vai colocar ela aqui né fazer a fixação dela e apertar o parafuso ela veio com a chavinha aqui para fazer essa, esse aperto já completo. e ele assim como as pontes da gotô ele é feito por pressão então ela fica bem fixa e dá maior precisão por não ter tanta, tanto jogo eu já tenho uma ponte da gotô com esse mesmo sistema e acho fantástico aqui nós temos também as tarraxas da Wilson que vieram, né? Ah, o modelo dela é a WJN06, seis linha, né? Ah, direito, ah, destro. Ela é o padrão oval. O sistema de fixação dela, de rotação dela, é 1 por 16. Girar 16 vezes, né? Para dar uma volta inteira na sua, no seu eixo. E veio com as roelas e a porquinha para fixação no braço. Os parafusos estão aqui embaixo. Para cada uma... Ela é fixa apenas como, como um parafuso. Assim como as Além dessas tarraxas da Wilson, comprei essas, esse kit de tarraxa também. Feita pela mesma fabricante, por sinal. Da. Quer dizer, na verdade, a embalagem é a mesma, né? A fabricante. Não consegui descobrir quem é. É Giger. Ruiger. Bom, tá aí né, na tela o nome da, da bichinha. É, comprei porque o preço dela estava muito atraente. A relação dela de rosqueamento é 1 por 18. Então ela tem uma precisão ainda um pouquinho maior. O preço dela era bem próximo da outra. E ela possui uma trava. Ah, assim como a as da gotô ela lembra muito as tarraças da gotou só que aqui no Brasil elas tem média de 500 a 600 reais, pelo que eu já achei. Essa aqui, se eu não me engano, eu paguei 28 ou 32 dólares. E como vocês podem ver, ela é bem, tem bastante detalhe, ela é bonita e tem um peso muito bom. E a trava, né? Você faz. O sistema clássico de rosquear para prender a corda e não desafinar. Ela vai ser usada junto com aquela ponte da extrato da Wilson. Na, na minha extrato. Como eu vou dar umas um trabalhinhas mais, eu vou colocar em conjunto. Outro produto que veio também, que eu achei muito bonito. Eu ainda não abri. Vou abrir agora para vocês verem juntos. Esse são os jacks, P10 estéreo. Também da Gugger, sei lá, eu vou pronunciar assim, não sei como é que fala. Uh, eu achei o acabamento deles muito lindo. Claro, né? tem que ver a qualidade, além da estética. Mas a estética dela é muito bacana. A ideia, é assim, comparando com os Gotô que eu tenho, e aparenta ser mais fixa, né? Você ter um... Ela é bem dura essa conexãozinha dela essas travinhas dela e ela vem toda detalhada em todo lugar você vê um pequeno leve detalhezinho que claro, não vai ficar mostra, né vai ficar dentro da guitarra a gente acaba quase não percebendo isso mas ter todo um conjunto bonito faz a diferença né? e por último, mas não menos importante esse pequeno monstro aqui que é a ponte da Wilson Floyd-Rose. Modelo WODL1. Tá, eu tô... junto com aqui. Do jeito que chegou, ficou. Bom, vamos lá. Ela já veio com a alavanca fixa, tá? Ela, assim como a... A Wilkson 1996, em teoria, ela tem as mesmas medidas, as mesmas especificações. E ela também vem com um sistema, a base de trava, ela não é rosqueável, ela tem uma travazinha, não sei se dá para enxergar, onde você solta a alavanca. E o que, que veio aqui, teoricamente, é para ter vindo tudo completo, né? Sim, veio. Ela veio com a... Com o NUT, 42mm. Junto com o NUT veio a parte de trava, né? Três molas. os dois pivôs, você pode regular a altura do pivô rosqueando, né? Para fazer seus ajustes e, e também vieram as chaves. para travar, fazer a regulagem, né? ali para poder soltar, uma chave pequenininha, para soltar a alavanca. Tomar muito cuidado porque o parafuso, ele é minúsculo. Se perder, ah. Tá? Acha a outra vai ser difícil se vocês repararem bem aqui na wilson ela vai escrito wilson série eu já vi aqui no mercado livre ela venda por mais ou menos 400 450 reais ah, eu paguei nela 45 dólares algo em torno de 160 reais mais ou menos bom tudo com importação já com frete com, com tudo da dali é express direto o brasil né sem muita dor de cabeça eu paguei no total sem 172 reais nessa ponte menos da metade ainda do que está sendo cobrado no Brasil. Bom, todas essas peças que foram apresentadas agora para vocês, eu adquiri por um preço irrisório. E o valor que eu pagaria apenas numa ponte, até mesmo na ponte da Extrato, foi que eu comprei todos esses equipamentos. Ah, pela Aliexpress levou cerca de 22, 23 dias para chegar no Brasil, mas veio super rápido de qualquer maneira. Uh, tudo isso ficou por R$ reais Todas essas peças. O que dá para eu fazer é a combinação que eu quero: esse modelo aqui para minha extrato e essa aqui para minha Jackson JDR94 para poder trocá-la. Todas as peças que já estão bem judiadas, as minhas, meu hardware da Takyushi. E é isso. Deixarei o link aqui na descrição para vocês acompanharem as especificações técnicas desses produtos. E deixe seus comentários, fale o que vocês acharam. Qual a dúvida? Se, o que vocês tiverem de dúvida, se eu estou lá, posso tirar e sanar para vocês. Até mais.